Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais um vídeo legal para vocês. Vou levantar aqui a tela para vocês ver aqui o nascer do sol, tá vindo daqui a pouco, ó. mas se eu levantar a tela do celular de frente à claridade vai ficar ruim. Então, vou voltar um pouquinho abaixo aqui, ó, para ficar melhor, OK? Aqui, gente, vou mostrar para vocês aqui um sistema de irrigação aqui no Nordeste, porque sabemos que a seca aqui, gente, é brava, né? sete anos quase que não chove e chove muito pouco os açudes secaram estou aqui perto da barragem do castanhão mesmo assim a barragem não tem quase mais água e esse aqui gente é um é um, Deus, um sistema de irrigação de microexpressor a economia é muito boa ok muito grande mesmo a economia você vê que ele molha lentamente aqui gente está no amanhecer e aqui o sistema de irrigação é feito à noite. porque Tem um programa para o agricultor que à noite é um pouco mais barato a energia. Então, esse sistema aqui vem, vem do rio Jaguaribe, essa água captada. Temos água no rio ainda, graças a Deus. É um rio que não seca, gente. Ele baixa, fica as margens do rio bem vazia, mas a água continua, graças a Deus. Ok? Então, vou encostar um pouquinho mais perto. E se você tiver paciência... Nós vamos ver aqui o nascer do sol hoje novamente, tá bom? Olha só, gente, é um sistema muito econômico, mas um bico desse solta 580 litros d'água de água por hora, gente. Ok? E ele vai molhando a terra devagarinho. Se vocês olhar lá do outro lado, gente, vocês percebem que não está alcançando bem. Vou puxar aqui um pouquinho a tela. Vocês percebem ó, que tá tudo seco lá. Toda a região aqui é seca. Só tem ó. Vou puxar um pouquinho lá, lá, lá na frente. Ó, ali vocês vão ver, ó. De, depois da, de, desse, desse, desses bicos, um tem um terreno ali que não é feito irrigação. Vocês veem que é tudo seco. Aqui ali é uns cajueiros, ok? Durante o dia tá bem mais claro. É que agora tá começando o dia e vamos ver o pôr do sol, gente, aguardo vocês, se inscreve, deixa o seu like, gente, e a água está passando aqui, ó, pertinho de mim, ó, vamos, vamos aguardar aqui, ó, Tá um pouco frio, certo, mas vocês vão ver aqui o bico passando aqui, ó, vagindo lentamente, ó, para molhar a terra, e eu vou sair daqui, que tá de manhã cedo aqui, meio frio, ó, ele passa aqui pertinho, viu, legal, né, isso é muito bom, vai molhando, devagarinho, sem... Aquele sistema de irrigação por terra, gente, gasta muita água, certo? Porque vai lugares que não precisa, ok? E aqui não, aqui é lentamente, ok? Vai molhando. Isso aqui passou a noite todinha aqui, ó. Olha legal, né? Então vamos que vamos. Aguardar agora só o pôr do sol, que é a águação, a irrigação. vocês já viram. Olha só, minha gente, que legal, maravilhoso. Eu achei que o sol ia nascer. Atrás daquelas nuvens ali, ó. aí ia dar um raio muito bonito. Olha só, quando passa aqui a água perto dos bicos, uma maravilha ali, ó. Vai meu tio ali atrás dos bezerros. E vamos que vamos. Olha só. Tá quase nascendo, hein? Vale a pena dar um like nesse, né? Olha só, gente, ele começa ali a aparecer. Uma maravilha, a tela do celular não está pegando bem porque vocês sabem que quando se filma de frente para claridade, fica um pouco escuro. Quer ver, ó? Eu vou mudar aqui para vocês ver como fica mais claro aqui, ó. Ó. Ó como clareou, porque eu baixei a tela do celular e não está pegando a claridade. Eu vou vir aqui, ó. Por enquanto ainda tá um pouco claro. Mas se eu for levantando, olha, eu vou levantando aí, ó, para ver o sol, certo? Olha, ó. Aí vai escurecendo a imagem aí Peço que vocês entendam, entendam isso aí. Muito maravilhoso. Olha, olha o sol. Show de bola, atrás das aves. O sol está ficando, gente, cada vez mais resplandecente. Uma maravilha, gente. Diretamente do Ceará, trago para vocês esse belo nascer do sol, gente. Maravilhoso, aproveita. Indica aí para amigos e vizinhos o canal. O canal está crescendo e precisa aí de vocês. A presença de vocês é muito importante. Olha só, gente, está quase completamente o sol fora, entendeu? A imagem não está boa, mas o que eu quero mostrar... Lá em cima, olha as, as gaças. As gaças vão voando, gente, atrás de alimento aí, ó. Voltamos aqui ao, pôr do, ao nascer do sol, que diga. Maravilha, né? Olha só, meus amigos, que beleza, maravilha aí, ó. Está quase chegando ao final, né, do vídeo e essas coisas aqui maravilhosas para vocês. Olha, olha só, vamos que vamos, né? Prontinho, prontinho, minha gente. Chegamos no final aí dessa maravilha. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero o seu like. Vamos que vamos. Vamos lá, gente. Ficamos mais um pouco aqui com o sistema de irrigação aqui, gente. Ok? Maravilha, né? Então é isso aí, ó. Forte abraço aí. Fui. Tchau, tchau.